Fala galera, mais um The Watch no Canadá começando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre co-op aqui nesse canal o Primeiro vídeo falando de co-op aqui Pra vocês que ainda tem dúvida do que são os programas de co-op nos colleges privados e públicos Eu vou explicar aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho melhor do planejamento que vocês podem fazer pra vir aqui pro Canadá e dar uma economizada E não gastar muito, não pesar no bolso, beleza? Antes de mais nada eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal A gente chegou em 40 mil inscritos esse mês, então... Muito bem, muito uh! bem, muito bem. E eu não podia estar mais feliz, é, então eu tô aqui agradecendo vocês que se inscreveram, que acompanham os vídeos, que deixam comentários, que compartilham os vídeos, que deixam seu like. Então, muito obrigado, é por conta de vocês que a gente consegue fazer esse canal crescer. Então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Então, fica nesse vídeo aí comigo se você tá interessado em saber mais sobre os cops co e check it out, 40 mil. Uh. Então para começar, o que são os programas de COP? Co os programas de COP co são cursos voltados para quem quer entrar no mercado canadense com mais facilidade. Então, são cursos mais hands-on, são cursos mão na massa, né? São cursos para quem tá pensando realmente em começar Uh, em áreas mais abrangentes, como marketing, hotelaria, hospitality, business, uh, vendas e muito mais. Customer service também, uh, e bastante coisa relacionada à área de gastronomia também, aí na área de hospitality, para trabalhar em restaurantes e tudo mais. Então, para quem tem interesse em trabalhar em alguma dessas áreas aqui no Canadá, os cursos de co-op, eles vão capacitar vocês para poder entrar no mercado de trabalho de uma forma um pouco mais facilitada, tá? Uh, gastando até um pouco menos, né? Porque os Cops co têm um valor um pouco mais baixo e você tem um tempo maior de Canadá para estudar e para trabalhar. Então eu vou explicar algumas vantagens do curso do coop aqui para vocês entenderem quais são as vantagens, quais são as desvantagens e para quem é aplicável esse tipo de curso, tá? No final eu tenho uma surpresinha para vocês, então não saiam desse vídeo até o final dele, assistam até o final e quem assistiu até o final, comenta aqui, Coop. <risos> Vamos começar! A gente fez uma listinha para vocês aqui com cinco vantagens do curso do Coop, que com certeza vão ajudar bastante vocês brasileiros que estão pensando em vir para cá. A primeira delas é a menor exigência do inglês, tá? Enquanto os colleges públicos pedem aí um IELTS com um TOEFL, né, alguma, alguma prova de inglês um pouco mais específica e com uma nota um pouco maior. O co-op geralmente não pede nem o IELTS nem o TOEFL, você tem uma exigência de inglês muito menor e você pode fazer as provas de inglês do próprio college. Então, por exemplo, o ILAC College ou Greystone College, eles têm provas específicas do próprio college que você faz antes de vir para o Canadá. Você faz online, você faz uma entrevista por Skype com o colégio também e aí você já tem a sua nota de inglês e você já tem a aprovação para você poder começar o seu curso ou não. Tá? Então a exigência é um pouco menor, mas também não quer dizer que seja extremamente fácil você começar, né? E, e se você não falar nada de inglês, obviamente você não vai passar na prova do college, mesmo que seja um pouco mais facilitada. Tá? Eles são menos exigentes, mas não quer dizer que eles não sejam exigentes. Outro ponto interessante é que você pode trabalhar e estudar enquanto você faz o cop aqui no Canadá. Né? Muitos de vocês já sabem que quem vem fazer o inglês não tem direito ao trabalho, né? pode vir até como turista para fazer o inglês até seis meses. Já no co-op, você tem programas de, por exemplo, seis meses, onde você vai estudar três meses e você vai trabalhar três meses, né? Durante esses primeiros meses onde você vai estar estudando, você vai poder ter a permissão de trabalho de 20 horas por semana, você vai ter o Work Permit. E na segunda parte do curso, nesses outros três meses, você vai ter a opção de trabalhar 40 horas por semana full time, tá? A grande diferença do co-op e dessa parte de trabalho que vocês vão ter... É que, por exemplo, se você estiver fazendo um curso de marketing, para você poder pegar o diploma desse curso que você está fazendo, você vai ter que trabalhar especificamente em alguma área relacionada a marketing. algum curso uh, de business ou algum curso de hospitality, você vai ter que trabalhar relacionado à área de business ou hospitality. Então, você tem sempre que trabalhar dentro dessas áreas. Eu sempre gosto de, de comparar isso como se fossem aquelas horas complementares da faculdade, né? Que a gente fazia no Brasil, quando, né? algumas faculdades fazem isso. Então, o trabalho dentro do co-op, para você pegar o diploma, você tem que trabalhar dentro da área que você tá estudando. O que, na verdade, é muito bom. Né? As, a, as próprias escolas ajudam com a colocação profissional. Na Ilac, e na Greystone, por exemplo, eles têm pessoal lá que fazem a colocação, eles te ajudam com entrevista de emprego, eles indicam vocês para empresas. Então... Essa é a grande diferença do co-op. Vocês têm uma ajuda muito maior, tanto da agência quanto da própria escola, para poder uh, conseguir um trabalho aqui no Canadá dentro da sua área de interesse. Outra vantagem bacana é que o curso é voltado mais para a área trabalhista, área profissional e não tão puxado para a parte acadêmica, né? Então, nos colleges públicos você tem umas, você tem as matérias muito mais puxadas para a área acadêmica, né? E você tem um leque muito mais abrangente de opções também de trabalho, né? Mas é uma coisa um pouco mais acadêmica, como se fosse uma faculdade no Brasil, né? Já os colleges privados e os co-ops, eles são mais puxados para a área profissional e mão na massa para você poder começar. a Trabalhar. E a última vantagem do co-op é justamente o que pesa para nós brasileiros, principalmente com essa alta do dólar, uh, que são os valores do co-op, né? Então o co-op costuma ser muito mais barato, chega a ser até três vezes mais barato do que um de público, tá? Uh, e eles têm mais datas por ano também. Então a gente tá falando de mais ou menos uma vez a cada dois meses vocês terem uma data aí para poder começar o college privado de vocês, o co-op de vocês. Então, vale muito a pena fazer isso também. Eu comentei sobre as datas e sobre o tempo de curso do co-op de três meses, de seis meses. Mas, por exemplo, você consegue fazer um exemplo de um exemplo de valor, né? Vocês conseguem pagar, por exemplo, 12 mil dólares para poder estudar dois anos aqui no Canadá. Então seria um ano de curso e um ano só de trabalho. Ah, mas Deot, eu consigo rever esse investimento? Eu consigo, trabalhando aí, eu consigo pagar esse investimento? Consegue, né? Porque se você for parar pra pensar, se você for colocar isso em reais, a gente fez a conta que dá mais ou menos uns 1.200 reais por mês, nesses 24 meses que você vai estar tá aqui no Canadá fazendo um curso de co -op. Quando a gente fala 12 mil dólares, as pessoas pensam em dólar americano e já pensam, ah, meu Deus do céu, vai dar 50 mil reais. E não, não vai dar 50 mil reais. É, lembrando que o dólar canadense ele é muito mais baixo E você consegue pagar isso dando uma entrada, parcelando Você consegue fazer o pagamento estando aqui no Canadá também Enfim, existem várias opções para quem quer dar uma entrada e depois pagar o restante Enfim, fala com a gente para vocês entenderem um pouco melhor essas opções Mas é uma coisa muito mais acessível do que os colleges públicos aqui no Canadá E uma coisa um pouco mais rápida também de ser feita Uh, um outro ponto importante é que também não impede você de fazer um college público, você entrar num co-op. Né? Você pode fazer um curso de co-op de seis meses, de um ano, de dois anos e depois entrar num college público também. né? Gastar um pouco menos, vir aqui para o Canadá, se estabilizar, conseguir o um emprego, né? alugar seu apartamento, comprar o seu carro e aí juntar o dinheiro para poder fazer o seu college público, que aí sim vai com valores mais caros, né 18, 20, 25 mil dólares o ano. Então, é uma boa pedida para quem tá pensando em vir para cá, gastar um pouco menos e quer vir logo, tá? Vamos falar sobre as desvantagens também do cop co né? A grande desvantagem do co é que não dá direito a ter dependentes no seu visto, né? Algumas pessoas aplicam esse visto e acaba dando certo, o que eu realmente não recomendo, porque uh, no próprio site da imigração canadense vocês vão ver e observar que é, isso não é possível. O co-op e colleges privados não dão direito a partner, nem filhos, nem, nem spouse, né? Então, esse é uma, essa é uma grande desvantagem do college, do college privado. Então, ele é mais voltado para quem quer vir solteiro, solteira, sem filhos, sem marido, sem mulher. Então, uh, pensem nisso também na hora que vocês forem aplicar. Caso vocês queiram vir com o seu partner, então, por exemplo, se você é casado, a sua mulher quer vir junto com você, beleza, você pode pegar o vídeo estudante para você, só que ela vai vir de turista, então ela também não vai poder trabalhar e ela não vai poder uh, estudar, tá? Então ela vai vir como turista. Uh, outra coisa que é uma desvantagem também do college privado e do co é que ele não dá direito ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que é aquele visto de trabalho full-time, que o College Público dá. Ah, mas Deótico, você falou que se eu fizer um ano de co eu tenho um ano aí de, de trabalho. Sim, então ele funciona quase que igual ao PGWP. Se você fizer um ano de College Público, você também vai ter um ano extra de trabalho. A grande diferença é que esse não extra de trabalho no colo de público, você pode trabalhar em qualquer área, né? Não que no COP você não possa trabalhar em qualquer área, mas para você receber o diploma, você tem que trabalhar na sua área de estudos. Então tá aí uma grande diferença entre o colo de público e o colo de privado. Eu sei que é bastante informação, então se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo na se seção de comentários também, eu vou respondendo todo mundo assim que possível, tá? É, vamos falar um pouquinho sobre o perfil. É, para quem é uma boa opção fazer um college privado. Pra quem é uma boa opção fazer o cop, co né? né? Ah, quem não tem perfil para estudar num college público, né? Ou você não tem nível de inglês, ou você ainda não tá preparado, ou você não tem o dinheiro, ou você... Enfim, qualquer, qualquer que seja o seu motivo, tanto financeiro quanto de nível de inglês e etc. É uma boa opção também para quem tá vindo pro Canadá solteiro e sem filhos. Uh, e para quem quer ter uma experiência de estudo e trabalho no exterior e provavelmente depois voltar para o Brasil, né? Então, se você quer vir para cá, ter uma experiência de seis meses, três meses estudando, três meses trabalhando no Canadá, vai com certeza dar um jump muito grande no seu currículo na volta para o Brasil. As empresas hoje no Brasil buscam profissionais que tenham feito intercâmbio, que tenham uma experiência internacional, então o seu currículo vai estar tá sempre no topo da lista dos melhores empregadores. Então, para quem está querendo ter uma experiência de estudo e trabalho no exterior, gastando pouco, com certeza o co-op é uma ótima opção. Falando sobre a parte de imigração também, você ainda consegue fazer a imigração pela Express Entry, Via COOP, tá ele? Não dá pontuação para você poder imigrar pelo Express Entry, mas nada te impede de, no meio desses trabalhos, você conseguir uma carta de oferta de emprego com a pessoa que tá te contratando aqui, porque no Canadá é muito mais barato se fazer isso para as empresas. É muito mais barato. Então, se você for um profissional realmente bom que a empresa esteja gostando de você, que a empresa esteja né, curtindo o seu trabalho, nada impede você de conseguir um LMIA. Uma carta de trabalho e aí sim aplicar para Express Venture via o seu co-op e ainda gastando pouco. Já pensou? Aí, aí, aí, aí o negócio fica bom. Aí o negócio realmente fica bom, né? Então vamos lá. É, para finalizar esse vídeo, eu queria falar para vocês de algumas surpresinhas que a gente tem. Eu comentei lá no começo do vídeo para vocês ficarem com a gente aqui até o final para vocês ouvirem. Então o que, que a gente fez? A gente criou uma web page, né? A gente criou uma landing page, na verdade, dentro do site da Too Easy, com promoções exclusivas do Coop, para vocês poderem ver exatamente o que eu estou falando para vocês. Alguns cursos que a gente tem para esse mês estão com 4 mil dólares de desconto, até 5 mil dólares de desconto. Então a gente está falando de promoções bastante agressivas dos colleges aqui do Canadá. Normalmente eles fazem isso mesmo para poder atrair o pessoal para vir no começo do ano, né? Para já começar o ano com um curso novo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para vocês darem uma olhadinha nas promoções que a gente tem de coop, tanto para Vancouver quanto para Toronto. Com certeza vale muito a pena para você que não tem o dinheiro completo ainda para começar o curso. Você pode começar dando 30% de entrada e depois ir pagando os restantes. A gente consegue aí parcelar para vocês. Dá fazendo cartão de crédito também. Então Uh, agora é a hora de vocês fecharem o co-op de vocês, galera. A gente tá falando de descontos aí de quase 20 mil reais, beleza? Então é isso. Eu vou deixar o link da Landing Pend aqui embaixo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail pra gente também no info.com. Eu vou estar tá aqui pra atender todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau!